olá tudo bem aqui é manuel andré e nesse vídeo eu vou te mostrar os três principais motivos que pode estar te impedindo de fazer vendas pelo tráfego orgânico do facebook então se você já tentou de tudo para vender os produtos que você divulga pelo tráfego orgânico do facebook e nunca conseguiu vender nada então, com certeza, você deve estar cometendo algum desses três erros que eu vou te mostrar agora mesmo nesse vídeo. Confira! Eu já estou aqui no meu computador e agora eu vou te mostrar os três motivos que te impedem de fazer vendas pelo tráfego orgânico do Facebook, ok? E o primeiro motivo que te impede de fazer vendas pelo tráfego orgânico do Facebook é o nicho de mercado. Você tem que escolher um, um nicho, uma área para você trabalhar, porque você escolhendo o seu nicho, você vai atingir o público-alvo com mais facilidade. Você vai atingir, conseguir mandar conteúdos para as pessoas corretas, entendeu? Então você tem que escolher o seu nicho de mercado. Vou te mostrar aqui como que você vai escolher o seu nicho, se você está com dúvidas. Aqui na Hotmart você acessa a sua conta. Aí você vem aqui em mercados. Ó. Aí você vem aqui na área de filtros. Nessa, área, nessa parte ali. Ó. Aí você vem na opção assuntos. Todos os nichos. Aí aqui, quando você clicar nessa opção. Você vai ver vários tipos de nicho. Que você pode escolher um para você trabalhar. Ó. Aqui tem várias ideias. Ó. Animais e plantas apps e software, casa e construção, culinária e gastronomia, desenvolvimento pessoal, design, direito, ecologia e meio ambiente, educacional, entretenimento e assim por diante. Ó. Tem várias opções, ó. várias opções de nicho para você escolher. Agora eu vou lá na Monetize, você acessa a sua conta da Monetize também, tá certo? Aí você vem na opção de loja. É quando você clicar na opção de loja, vai abrir essa página aqui. Aí você vem em busca avançada. Aí aqui em categoria, você... Olha aqui as categorias, ó. E como você pode ver, tem várias opções de nicho aqui também, ó. Administração e negócios, animais de estimação, arquitetura... E engenharia, artes e música, casa e jardinagem, culinária. Que tem várias opções de nicho, ó, que você pode escolher para você trabalhar. Tá certo? Então é dessa maneira que você escolhe o seu nicho de mercado. Você tem que definir um nicho de mercado para você é, conseguir atingir o público certo. Mandar conteúdos para as pessoas certas. Então é muito importante você escolher o seu nicho de mercado. Outro motivo que pode estar te impedindo de fazer vendas pelo tráfego orgânico do Facebook são os produtos que você escolhe. Você tem que analisar bem os produtos, saber se o produto é bom mesmo. E como você vai saber isso? Pela página de vendas do produto. Que eu vou citar dois exemplos de produto, ó esse aqui que é o método seis semanas e esse aqui ó que é o manual perca de gordura quando as pessoas acessarem a página de vendas do produto essa página de vendas tem que ser muito boa e como você vai saber que a página de vendas é muito boa você se coloca no lugar da pessoa e se imagina será que se você quisesse mesmo perder peso você ia se interessar pelo que tá escrito nessa página ia se interessar pelo por esse vídeo aqui o título ó. nutricionista quebra o silêncio e conta tudo sobre como emagrecer de 8 a 14 quilos sem dietas malucas e nem academia então será que uma pessoa que quer mesmo emagrecer vai se interessar por esse título aqui no vídeo também você analisa esse vídeo para ver se esse vídeo é muito bom mesmo você assiste esse vídeo até o final e se nesse vídeo te der vontade de comprar o produto só pela qualidade do vídeo é porque esse vídeo é muito bom mesmo entendeu então eu recomendo você assistir o vídeo de vendas aqui o botão de, de compra ó. tá uma cor bem chamativa e também a descrição do botão tá bem chamativa a página desse produto tem resultados e depoimentos de pessoas que conseguiram emagrecer. Ó. Isso é muito importante também, ter depoimentos em fotos ou em vídeos. Aqui não tem vídeos, mas tem fotos. Então já serve, já, já é uma boa prova social para comprovar que o produto funciona mesmo, entendeu? Então é muito importante a página de vendas do produto ter depoimentos. E depoimentos ou resultados, ok. Aqui a explicação ó, de como funciona o, pro, o produto, ó. o que você vai receber também, ó. o que a pessoa que está interessada no produto vai receber. Ó. Que é o plano alimentar de 42 dias, vídeo aula sobre alimentos. Ó, deixa eu descer mais aqui. Ó. Guia de alimentos termogênicos, receitas de sucos detox, ó tem vários conteúdos que a pessoa vai receber quando ela comprar o produto. aqui três super bônus, ó. além do produto ela vai receber mais bônus. é muito importante também uma página de vendas ter bônus. aqui mais bônus também, ó, treinos hit, lista de apps para treinos hit, ó, para pessoa treinar para ela conseguir melhores resultados. Ó. Apoio nutricional. Isso vai ajudar muito a pessoa que comprar o produto. Ela está vendo que se ela comprar o produto. Ela vai ter o suporte de um nutricionista. Então isso dá muito valor no, no produto. Que opiniões de quem já adquiriu o produto. Garantia de satisfação. Ou seu dinheiro 100% de volta. O produto tem garantia. É muito importante também para a pessoa ter segurança de comprar o produto. Isso dá mais valor no produto. Então esse, essa página de vendas é uma página de vendas muito boa. Aí você se coloca no lugar da pessoa. Será que se eu quisesse emagrecer, eu ia me interessar pelo que tem no conteúdo dessa página? Será que eu ia mesmo comprar o produto? Então você analisa muito bem a página de vendas do produto, tá certo? E olha a diferença dessa página de vendas para essa aqui, ó. ó. Tá uma página de vendas muito mal feita, ó. A descrição grande. Aqui esse site foi desenvolvido com o um construtor de sites Wix. Essa descrição não tem nada a ver com o produto. Com certeza esse site deve ser gratuito. Então não devia ter essa descrição aqui, ó porque vai tirar o foco da pessoa que está interessada no produto entendeu então não devia estar tá essa descrição a pessoa a pessoa devia receber só conteúdos de emagrecimento sobre o produto aqui as imagens não tá bem alinhado ó. tá um do lado aqui ó tá o preço do produto já falando de cara o preço do produto que a pessoa tem que comprar o produto. As pessoas compram pela internet, mas quando elas veem o preço do produto, elas não sentem muita animação de comprar o produto, entendeu? Então você tem que focar em produtos que têm mais é, resultados, benefícios, do que produtos que falam muito do preço, comprar agora, comprar, entendeu? Então essa página de vendas está muito mal feita, Neste e-book exclusivo, ó, como você pode ver, ó, não está uma página de vendas tão boa. Se eu fosse escolher um produto para divulgar, com certeza eu ia escolher esse aqui, porque a página de vendas está tá muito boa, tem todas as qualidades de uma boa página de vendas. Então sempre quando você for escolher um produto para você divulgar, você analisa bem a página de vendas desse produto, tá certo? Para ver se a página de vendas é muito boa mesmo, se vai converter bem em vendas para você. Outro detalhe que pode estar também te impedindo de fazer vendas pelo tráfego orgânico do Facebook é que você deve estar agindo como vendedor. Você faz publicações de, de vendas, faz comentários de vendas, e quando as pessoas veem as suas publicações, com certeza elas vão se afastar de você. Eu fazia muito isso também, fazia publicações de vendas, às vezes eu entrava em contato com a pessoa, muitas pessoas já me bloquearam por causa disso, porque eu, eu agia como um vendedor. Então, se você age como um vendedor no Facebook, você nunca vai conseguir fazer vendas. Vou te mostrar aqui alguns exemplos. Ó. Aqui uma publicação, vou clicar nessa foto. Aqui é uma publicação já manjada, ó, que está na cara que a pessoa quer, quer vender para as pessoas. Ó, desafio 30 dias, de, menos 10 quilos antes do Natal. Para participar, comente eu quero. Aqui tem várias pessoas comentando eu quero, ó. como você pode ver aqui. Ó. Aqui tem uma pessoa nos comentários querendo vender também. Ó. Não adianta de nada. Então quando você age como vendedor, as pessoas vão se afastar de você e muitas vezes elas vão até te bloquear. Aqui você pode ver que tem muitas pessoas comentando eu quero. Ó. Mas se você for perguntar quantas vendas essa pessoa fez com certeza ela não fez nenhuma venda. Por quê? Porque ela tá agindo como vendedor, entendeu? Aqui eu vou citar outro exemplo para você, ó. Aqui a pessoa tá desesperada pedindo ajuda, dizendo que quer emagrecer. Aí veja aqui nos comentários, ó. Ó, já de cara a pessoa comentou querendo vender um produto, ó. Resultado garantido de 21 dias, clique e saiba mais. Do nada a pessoa já comentou querendo vender, ó. mandando o link querendo vender o produto para a pessoa. Aqui tem outro link, ó. aqui tem outro link também. Então isso não, não adianta de nada, não vale a pena você fazer isso. Você está só perdendo seu tempo fazendo isso, fazendo publicações para querer vender. Então, com certeza, esse é outro motivo que pode estar te impedindo de fazer vendas. Você está agindo como um vendedor. Nas publicações, no comentário, tem gente que pede ajuda e a pessoa... Eu vou te ajudar, me chama inbox. É estratégia manjada isso aí. A pessoa está agindo como vendedor. Então, se você está agindo como vendedor no Facebook, no tráfego orgânico, você nunca vai conseguir fazer vendas. Entendeu? Então são esses os principais motivos que te impedem de fazer vendas pelo tráfego orgânico do Facebook. Você tem que definir o seu nicho, ou seja, a sua área de trabalho, para você conseguir atingir o público certo através das suas publicações. Depois de você escolher o seu nicho, você tem que escolher o produto. E para você escolher um bom produto, você tem que analisar a página de vendas desse produto para saber se essa página de vendas é muito boa mesmo. E depois de você escolher os produtos para você divulgar, você não deve agir como um vendedor, tá certo? Se você agir como um vendedor, as pessoas vão se afastar de você e em muitos casos vão até te bloquear. Então são esses os três motivos que te impedem de fazer vendas pelo tráfego orgânico do Facebook. Quando eu parei de cometer esses erros, eu consegui fazer vendas pelo tráfego orgânico do Facebook. Amanhã eu vou te mostrar o meu vídeo onde eu mostro meus resultados e também vou te mostrar o método que eu uso para conseguir fazer vendas todos os dias pelo tráfego orgânico do Facebook, tá certo? Então era essas informações que eu queria te passar nesse vídeo.